Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e eu recebi um questionamento sobre um exercício de agachamento. Me perguntaram assim, professor, me explica se o agachamento sumô, vou explicar o que é o agachamento sumô para quem não conhece, agachamento sumô é quando você abre as suas pernas mais largo do que a largura do seu quadril e aí os pés, as pontas dos dedos dos pés ficam apontadas para fora, não reto e nem muito menos para dentro, mas sim para fora. Qual o objetivo do agachamento sumô? Ele vai trabalhar muito a parte interna das suas coxas, as suas coxas no todo, posterior e também as pernas e um pouco mais de glúteo. Vamos lá, a pergunta que me fizeram foi o seguinte, posso fazer o agachamento sumô da seguinte forma, bombeando aí eu perguntei o que seria o bombeamento do agachamento sumor? Seria mais ou menos isso daqui que me explicaram. Fazer o agachamento sumor, e voltar à posição inicial, esse é o agachamento sumô, agachou, joelhos abduzidos, a mesma linha do pé e volta à posição inicial, mas a dúvida de uma das alunas era justamente se ela poderia fazer isso aqui ó, agachar, bombear uma, duas e volta, agachar, bombear uma, duas, volta. Olha, poder você pode fazer, desde o momento que você não sinta desconforto na sua patela, no seu joelho, porque quando você desce, você não está sentindo nada, mas quando você faz esse movimento assim, algumas pessoas sentem o joelho, então assim, se você não sente o joelho, não sente nada, você consegue fazer, tudo bem você pode praticar dessa maneira. Mas agora, se você for uma daquelas muitas pessoas que quando fazem o agachamento já sente um desconforto no joelho, não é indicado. O indicado primeiro é que você procure um ortopedista, converse com seu ortopedista para que ele possa examinar se você tem algum problema na sua patela e aí sim, se ele falar não, você não tem problema nenhum, é só você se adaptar que você vai poder fazer o treinamento. Agachamento sumô, eu gosto muito de fazer com a seguinte variação. Se é para trabalhar, vamos trabalhar direito. Então se você quer ser, realmente sentir a musculatura do agachamento sumô trabalhando, pegando muito, faz assim, ó. presta atenção, desce, para, um segundo, sobe, não descansa, desce lentamente, segura agora dois segundos, um, dois, sobe, Desce lentamente, segura agora 3 segundos. 1, 2, 3. Sobe lentamente e desce, segura agora 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Sobe lentamente e desce, sem descansar em cima. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai fazendo esse movimento progressivamente. Como assim professor progressivamente? Eu parei em 5 segundos, mas você não há necessidade de parar em 5 segundos, vai parar quando chegar no seu limite. Algumas pessoas vão conseguir fazer até mesmo 30 segundos parado esse movimento, outras pessoas vão conseguir 5, 3, aí vai de cada pessoa, mas conseguiu entender? Você força muito menos a região patelar você trabalha em isometria a musculatura mais interna das suas coxas e tendo o resultado que você deseja. Ah, lembrando que todo tipo de treinamento que você fizer tem que ter um aporte nutricional, por isso o nutricionista parceiro do canal fez o cardápio ganho de massa magra. Vai lá embaixo, na descrição desse vídeo tem um link para você poder adquirir por apenas R$ 23,00 e ele vai te ajudar muito a que você consiga atingir seus objetivos. Mais uma vez, muito obrigado por você assistir a mais essa dica. Me diga aí de que cidade você está, para eu saber, e até nosso próximo encontro.